Ei, psiu, psiu, é você. Vamos aprender mais um? Vamos aprender mais um truque. Tá vendo? Um par de sapatos novos. Tão novos. Veja. Os saltos estão novos. Só que a dona quer que eu acabe com isso aqui. O ruído. Ela não quer. Que quando ela esteja chegando em casa, as vizinhas ouçam ela chegar ou ela sair então o que eu vou fazer é retirar esses saltos, tá ok, então a primeira vista a gente imaginaria fazer isso daqui, só que não dá certo, sabe por quê? Isso daqui é uma coisa só. É o chamado monobloco. Mono de um e bloco de bloco. Monobloco, entendeu? Certo? Ou seja, isso e isso é uma coisa só. É só um efeito cosmético. É só para que a dona tenha a impressão de que sejam duas coisas. E o que eu vou ter que fazer para retirar? Eu vou ter que cortar, então vamos aqui, focalizando um pouco aqui, aproximando aquele um esperto, Eu espero que esteja bom, é, certo, isso aqui. Na verdade, a gente vira do outro lado para cortar, mas aqui eu tô tentando te mostrar como você vai fazer. Veja a faca. Certo? Vou colocar nessa posição aqui, quem sabe fica que é melhor. não é assim tão facinho mas acho que eu já disse antes, se tivesse bem afiada essa faca seria melhor um bom sapateiro sabe afiar sua ferramenta uma faca bem afiada, lógico pode provocar acidente, mas evita também você compreendeu agora? isso daqui que caiu no chão só para atrapalhar nossa filmagem foi tirada daqui. igual a esse daqui. Hum, preciso contratar a gente para contribuir na filmagem. Certo? Aqui foi cortado. Aqui eu vou cortar. Então vamos colocar aqui. juro que se eu não tivesse começado a filmar eu ia parar e afiar a faca mas pra aprender a afiar você vai ter que entrar no outro canal tem uns canais muito bons que ensinam um monte de coisa eu espero que você se torne Pera aí um pouquinho ah. But. Uh... Certo? Esse foi o um pedaço retirado. Agora a gente vai lixar, para que possa colar outro material que não faça barulho. Para que os saltos da nossa cliente não continue fazendo barulho, porque isso é um plástico duro, que causa ruído, nós vamos utilizar borracha pneumática, chamada bexiga, pneu. Aqui, olhando dessa maneira, parece pneu. Ao que consta, dizem que isso é parte reciclada, da câmara do pneu do avião. Sabe-se lá, né? Vai que é mesmo. A parte que você retirou. Serve como modelo. Você vai. Vamos fazer aquela aproximação. Vamos ah, aqui, é pra cá. esse sapateiro já não é assim muito fácil filmar ó eu filmei eu filmei eu risquei com a caneta preta em uma borracha preta e no entanto você percebe que é visível dá pra cortar vamos pegar aqui Ah, é nesse ínteirinho eu afiei a faca. Já falei, quem quiser aprender tem que olhar, né? Em canais que ensinam a afiar facas. Porque aqui a gente não vai fazer isso. Certo? É, vamos fazer igual uh, esses programas de culinária. Da Ana Maria Braga, por exemplo. Ela mostra como é que faz, mas ela já tem um já quase pronto e nós vamos fazer isso também. Deixa eu ver. É, enquanto eu tô olhando aqui, preocupado com a, nem tanto com a borracha, mas com meus dedos. Porque aliás, se eu não disse, eu aproveito para dizer. Para você ser sapateiro, sapateira, é recomendável que você tome vacina antitetânica, porque se você cortar o seu dedo, né? Enganei você. Entendeu? Se você cortar o seu dedo, uh, tem uma porção de bactérias, ou bacilos, ou vírus, ou micro-organismos, que eu não sei como se chamam, que vão te transmitir a uh, o que eu falei agora há pouco, uh, o tétano. Isso, o tétano. Então você toma a antitetânica. Já que você vai lá no postinho tomar a antitetânica, ao invés de fazer aquela fila enorme para tomar da febre amarela, sendo que... Você não mora perto das, de alguma mata, né? Você não mora perto da mata. Se você mora, então você já tomou a sua vacina contra a febre amarela. Mas se você não mora, então faça o seguinte. Vai lá tomar antitetânica. Antitetânica. Que evita o tétano. E aproveita e toma contra a hepatite. Por quê? Porque aqui debaixo... Tem as bactérias que vieram do cemitério, do hospital, da rua, de um monte de lugares, um monte de bactérias. E elas vão entrar na sua corrente sanguínea e você vai morrer. Mentira, não morre assim tão fácil, não. Você vai sofrer antes. Então, toma a vacina, evita isso. Agora que a gente já falou um monte de coisa, não é só bobagem, é pra ver se você sorriu. Você sorriu? Você sorriu? Ai, que bom. Ali, a ah tem uma moça ali que tá ouvindo tudo ela olha assim pensa, deixa ver, esse cara é meio doido mas não é não, ser sapateiro é ser meio doido aqui dá pra ver e aqui novamente vamos fazer o que? vou dar só uma dica é lá na lixadeira vamos lixar, tá bom? vamos lá, mais uma vez <risos> colar a capa do salto aqui Eu espero que você esteja vendo aqui colinha né a cola de ciano crilato tem várias marcas mas algumas pessoas chamam todas de tec tec bond aqui eu mantenho pressionado, virado sempre para esse lado, para evitar que escorra no salto do sapato. Manter pressionado durante um tempo, a pressão e o calor da sua mão vai facilitar a colagem. bom que você observe que está maior e ainda não tem acabamento, tá certo? Vamos fazer a mesma coisa com o outro, já diminuiu o ruído. aqui, vamos, vamos tomar cuidado de evitar acidente com essa cola. Essa daqui não é igual àquela que você compra na loja de dois reais. Ela não é igual àquela lá. Essa, ela realmente cola. E quando ela cola, ela cola pra valer. que manter pressionado. Que Esse é estreito, então eu consigo fazer com os dedos. Mas a minha recomendação é sempre com a palma da mão. Igual aproveitar que o carnaval tá praticamente acabando. Quer dizer, em alguns lugares, né? Lá em Salvador, minha cidade, da qual tenho muita saudade. Aliás, Osmar, um abraço, hein? Osmar, pataria sergipana, gente boa. Então, lá em Salvador, o pessoal deve estar tá observando eu falar na palma da mão, sabe aquela coisa? Pula, sai do chão, bate na palma da mão. Que beleza, né? Aliás, besteira. Não tem nada a ver. Mas, um abraço, vamos nós. Eu acho que já tá colado, sabe o que eu acho? Ó, tá bem certo Agora, por via das dúvidas, se você observar que ainda tá úmido, por via das dúvidas, eu vou deixar secar. Se eu tivesse pressa, eu ia usar esse nosso amigo aqui, ó, soprador térmico. Mas não vou fazer isso não, deixa aqui, vou deixar mais aí um... Uns 10, 15 minutos. Daqui a pouco a gente volta. Só que quando a gente voltar, eu vou pegar aqui como se não tivesse passado os minutos, tá ok? Então, passado alguns minutos, vamos agora cortar a sobra. Com todo cuidado para não cortar seus dedinhos. Cuidado para não arranhar ou cortar o sapato, o salto do sapato. Aqui, o pessoal tá falando lá fora. Provavelmente vai sair no áudio, né? Vai ficar muito bacana o assunto deles. Aqui vamos fazer o que? Lixar, fazer o acabamento. Vamos lá. Então parando. agora a nossa expectativa é agradar a nossa cliente ó, o ruído está bem diferente daquele anterior até a frente ó a frente é barulhenta mas os saltos a capa do salto está é, daquele jeito então a expectativa agora é que a cliente vem amanhã. Ela disse que queria para amanhã. Se bem que geralmente é assim, né? A cliente pede, ai oh, dá para você para amanhã? Não daria, mas você tá ávido para pegar o dinheiro dela. Você tá com muita vontade de pegar o dinheiro dela. Aí você faz o que você se adianta, você prepara, você vai. E faz aquele servicinho. No meu caso eu aproveitei para poder mostrar para vocês. Aí você faz o que acontece no dia seguinte. Ela não aparece. Mas tudo bem. Já tá pago. Agora se você não fizer. Ela aparece. Aí quando ela aparecer. Ela vai pegar esse par de saltos. E dar na sua cabeça. Tchim, não, não, tá nem parecendo filme de Hitchcock. Já assistiram Hitchcock? Os sapatinhos aqui, estão com cara de Hitchcock. Tchau, gente. Tchau, acabou. Tá bom, obrigado, hein? Vê se se inscreve. Não tá escrito? Se inscreve. Tem dúvida? Pergunta. Gostou? Elogia. Não gostou? Uh, seja gentil, mas critique. Tchau. Valeu. Obrigado, hein.